Sonic Entropy é um jogo que só realmente permite que você acesse o tamanho da tela aqui. Então é aqui que eu tenho que começar o vídeo. Enfim, Entropy Mode, começando imediatamente com uma fase com remix da Splash Hill. Utilizado. Ah não, pra falar a verdade, esse aqui é o remix do Jun Senoi, não é? Eu não sei mais. Ok, isso aqui parece. Relativamente normal, a propósito, isso aqui é feito na Flick Engine Engine que eu ainda não conheço... Hum... E yeah, é, isso aqui não funciona um, Mas com o um poder incrível do Speed Dash eu consigo chegar aqui em cima Eu acho que não era essa a intenção, mas tudo bem Tanto faz, é assim que as coisas estão acontecendo e... Ok, isso aqui... Definitivamente, parece com uma cara, <risos> mas não, isso certamente é mais um outro jogo com design esquisito. Uh, tem um pouquinho mais de intencionalidade no design comparado a alguns outros jogos que a gente teve, mas... Uh, e yeah, é, tem tipo, plataforma acontecendo aqui. Pera, pera, pera um instante, eu quero, quero ver se foi implementado algum tipo de bônus e realmente parece que foi implementado. Oh. Meu, as molas são bem fracas aqui, na é verdade Eu não sei por que Isso está acontecendo Mas certamente está acontecendo Meu, instintivamente estou tentando Utilizar o drop dash Aqui E quando o drop dash não acontece Eu fico vagamente decepcionado Vamos... Ok, se... Pera, deixa eu testar algo aqui Com um o insta shield Ok, não, você não pode utilizar o insta shield Para bater nos pinhos e que sobreviver Ok, tudo bem. Ainda não tenho realmente certeza se isso é algo uh, que eu podia fazer no só 3 Knuckles ou não. Isso, isso é algo que depende bastante de lag, pra falar a verdade. Agora que eu tô pensando. Ah, mas é, isso foi uma fase sem dúvida alguma. E é bem... Bem cheia de meandros por aqui e por ali, mas... Não vai exatamente pra lugar... Algum... Yeah, isso... Isso é definitivamente um jogo de level design esquisito. Num nível... Uh, um pouquinho acima de level design absolutamente ruim, mas dá pra ver que ele é... Bem simples. E etc. aqui. Mas pelo menos, tipo, tem alguns obstáculos ali que dá pra perceber que... Ah, foi... Foi projetado um obstáculo. O jogo quer que você salte em algumas plataformas aqui. Tipo, foi colocado pelo menos algum esforço aqui. Pera aí, eu preciso, preciso, preciso testar alguma coisa. Ok, meu pulo está travado. Depois de eu utilizar o Insta Shield, meu pulo não está mais travado. Comportamento consistente com Sonic 3. Muito bom. Um... É, yeah, isso... isso é mais um, mais um daqueles... Jogos que provavelmente não vão avançar muito. Essa pessoa tem ah, um pouquinho mais de conhecimento sobre como fazer uma fase de Sonic, mas... É... Bem pouco, mesmo assim. Ok, então. Literalmente o nome dessa fase é Spike Drop Zone. Isso é exatamente alguma coisa. Oh, yeah, yeah. Isso aqui é... Tipo, isso aqui... Não ficaria muito fora do lugar em algum jogo indie que não fosse Sonic, aquele design que tava acontecendo ali. Tipo, o jogo que é que vocês... Meu, por que aquelas massas ficam tão completamente fora do caminho que elas nem são um perigo? Tipo, ali eu só fui atingido porque eu fui um completo idiota uh, ter esse cuidado, mas... Pra falar a verdade, essa fase aqui tá me lembrando um pouquinho de... Uhul! S-Factor, Sonya e Silver Que... Basicamente, eu não sei se chegou a ser terminado ou não Eu acho que... Não, pra falar a verdade, o... a versão mais recente... Eu não sei Tanto faz Eu tô divagando porque o jogo não tá oferecendo nada super interessante A propósito, não dá pra você avançar Aqui o, a contagem de pontos, o que não é exatamente a coisa mais agradável do mundo. Mas, é, Spy Drop Zone é a zona cinza. O Metroid passou por aqui e chupou toda a cor que existia nas plataformas. É meio que incrível. ou uh, vocês perceberam? Badnik de Sonic Spinball existe. Uh, vocês perceberam que, tipo, eu fui atingido ali... É quando eu fui recuperar os meus anéis, os meus anéis se multiplicaram. Pois é, né? O design disso aqui é realmente esquisito. Deixa eu tentar isso aqui de novo. Ok, não. Acho que simplesmente tinha um monte de anéis uh, misturados num único lugar. Uh, algumas músicas são muito mais altas do que as outras aqui. Não, não tem nenhum chefe até agora. Isso. É um jogo travando. Uh, uh, uh, uh.